Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba que emagrecer é uma coisa muito simples de se fazer. Sim, emagrecer é uma coisa muito fácil e simples de se fazer. Saiba que hoje em dia tem muitas formas de emagrecer. A mais famosa forma de emagrecer é através de dieta. Mas também tem como emagrecer com exercícios físicos, embora seja recomendável contratar alguém profissional da área de exercícios físicos para talvez não ter nenhuma lesão nos músculos, alguma coisa, porque é bom prevenir do que remediar. Mas exercícios físicos e dieta não são as únicas formas de emagrecer. Existem outras formas de emagrecer que não é dieta e que não é exercícios físicos, mas que estão no túmulo do esquecimento ou uh, talvez em livros, porque, bom, diversas razões não se, tornou não se tornou famoso, mas fazer o que? Acontece. É a vida.